A minha, a, minha, a minha dissertação. Ela se dá em três capítulos. Né? O primeiro capítulo eu vou, eu vou fazer algumas amostragens pequenas para vocês, rápido porque o nosso amigo João vai completar aqui o que eu estou falando. O capítulo 1 um, eu procurei contextualizar a antiga Macaé, a Macaé colonial. Eu procurei ver a ocupação e o povoamento do território macaense, projeção socioeconômica da região, criação da vila. E o processo de organização da vida. Para isso, o que eu fui procurar? Eu não procurei nenhuma fonte relacionada à vida, tudo à morte. Então eu fui atrás dos óbitos. fui atrás dos registros de obras, das fontes eclesiásticas. Por que eu fui atrás das fontes eclesiásticas? Porque eu comecei a perceber, na minha pesquisa, que todo mundo que escrevia sobre o sobre história da região, falava nos aspectos econômicos. Ninguém mencionava o consórcio entre o Estado e a Igreja, nesse processo de colonização. Então, a minha leitura foi muito mais voltada para a questão da atuação da Igreja enquanto o aparelho burocrático do Estado português. É isso que a Igreja Católica foi. Aparelho burocrático do Estado português. Até mesmo porque a igreja tinha letrados. Então a igreja, por muito tempo, até o século XIX, foi circunscrição administrativa. Se votava nela, se fazia tudo nela. O pároco era o responsável, era o administrador da previsão. E aí como é que se dá essa ocupação do município? Aqui é uma fonte holográfica. Eu peguei um mapa e adaptei, um, um mapa produzido pela prefeitura para divulgar a região. Olha só como se dá os dois processos de ocupação efetiva do, da região. Santana, aqui no litoral, mais no litoral, mas observa que Santana é voltada para lá, para onde? E lá Neves. E no meio tem o quê? O Rio Macaé. Macaé é o rio. É só isso, gente. Macaé não é cidade. Macaé é o rio. A região tem o nome de Macaé, porque Macaé é o Rio, o Rio veio antes, né? Macaé é o Rio. Então, olha só, esse estrategicamente, ao contrário do que todo mundo pensa, era a estratégia do projeto de colonização português para essa região, nesse período. Porque durante muito, 300 anos, não se conseguiu efetivamente ocupar essa região por uma série de, de fatos. que não vem o caso agora. Todo mundo fala que é o índio, que foi a resistência do Boitacá. A cheia de Castro família disse que em momento nenhum, índio nenhum, é, é, é atrapalhou ninguém a, a, a se acomodar e a colonizar. Né? Isso é outra história, a gente pode até pesquisar Mas existe uma série de fatos que essa região só foi efetivamente. Começou a sua colonização até campos 300 anos depois. Houve blue, conflitos ocorreram conflitos por terra, uma série de, de, de outras coisas, índios também, tudo. Então, esse projeto aqui, nesse momento, começa lá. Uma aldeia, uma aldeia do outro lado do Rio Macaé. Tá? E a, aqui os jesuítas é chegaram no início do século 17, né? Se instalaram aqui, começaram a... a, a se instalaram com curral, plantação de cana, Criação de gado, um lugar com de, ciclo de, de, de suporte para passagem, produção de alimento, de um primeiro momento que saibam se chegando aqui. Do outro lado, uma aldeia que começa no início do século 18. 1730, se aldeia o Minso índio Esses índios eles se submeteram à Guerra Justa, vamos matar esses índios, porque nós vamos matá-los para poder ocupar o solo. Ali uma terra rica, o um rio, esse rio abundante, vamos, vamos dizer assim. E ali, o que, que acontece com esse rio, com, com esses índios? Eles vão ser aldeados. Vão ser aldeados por quê? Gente, por um padre secular. Eles não eram jesuítas. Os jesuítas estão pé, aqui. Esse cara era um padre secular. Padre secular significa é um padre que não é de ordem. É um padre que só obedece a Roma. É um diácono de São Pedro. Ele está ligado só a Roma, direto. Ele não está ligado a nenhuma, a nenhuma congregação como os jesuítas. Nenhuma ordem religiosa. Então ele é um padre secular chamado Antônio Vaz Ferreira. Esse cara foi um braço direito do processo de colonização é, dessa região. Ele audiou... Ele Contribuiu para o aldeamento, ele conseguiu aldear mais de 25 aldeias e natura indígena. Para que o processo de colonização pudesse ser viabilizado. A última aldeia né, de índio que ele faz é essa aldeia, a Aldeia de Macaé, ou Aldeia de Santa Rita do Rio Macaé. A aldeia de Santa Rita do sertão do Rio Macaé. Né? Ele, esses índios são os índios barulhos. Aqueles que não foram exterminados pela Guerra Justa vão ser aldeados. Isso vai acontecer exatamente em 1730, por aí, 100 anos após a chegada dos militares, também nesse contexto. E ali, o que, que vai acontecer? Essa foi a última aldeia, que está enterrado ali, num lugar chamado Neves, né, que a gente vai para Deus sério, passa a, a fazenda do Aemis, em seguida tem a fazenda de Neves, aí tem um cemitério, né? E ali está enterrado esse padre e outros padres também da região que saíram daqui de Macaé para ser enterrado lá, se vocês querem saber. Né? E no cortejo, ou pelo, navegando pelo rio Macaé, ou em cortejo a pé, mata dele. Né? Tem vários desses que eu consegui encontrar na, nos óbitos. E aí, quando foi? Em 1757 ou 59? eu não sei, me origem? o jesuíto foi expulso do Brasil foram expulsos, o Marquês de Pombal decretou que todas as, as aldeias indígenas, fossem jesuítas ou não, se transformassem em freguesias. Já ia ser mais uma circunscrição maior, mas, né, de, ia ter uma, uma, uma, um, um estatuto jurídico. Né, essas aldeias agora seriam freguesias e ali foi criada a primeira freguesia de Neves de Nossa Senhora das Neves né? do sertão do Rio Macaé E isso em 1765 essa freguesia mas a criação de freguesia no Brasil tinha dois critérios para se criar uma freguesia ou essa freguesia ela era chamada de colada ou de encomendada o que que se, vocês vão ter isso no, nos registros de óbitos, de batismo, de casamento, o padre vai lá assim, o colado, isso está te dizendo um monte de coisa. O padre encomendado, isso também está te dizendo um monte de coisa. Por quê? Porque ela foi criada com freguesia encomendada. Isso significava que era uma freguesia com pouca representação demográfica, com pouca representação econômica. E aí, é uma freguesia, um paro, é tocado pelos fregueses. Por quê? Porque a morte permeia a cabeça desses homens. Não porque eles eram religiosos, mas porque ninguém poderia morrer, como ontem disse a nossa da sem assistência religiosa do padre, porque ele precisava ter uma boa passagem, uma boa morte. E ninguém queria morrer sem os sacramentos. Porque você não ia chegar, nunca ia sair do purgatório, nunca. Você ia permanecer lá. Essa era a crença da época. Né? Então, essas, por isso tinha uma igrejinha, tinha um pago Podia não ser nem, em lugares mais distantes Não tinha nem uma capela, uma ermita Tinha um oratório E para vocês verem que a coisa era tão organizada Que existem concessões de oratórios Se vocês forem na, na, na Cúria Metropolitana, vocês vão encontrar essa documentação É preciso pedir para ser concedido o oratório Você colocar um oratóriozinho lá para o paro pro ir, e fazer as orações num lugar muito distante para que você possa morrer e receber o sacramento. Isso tudo vai configurar o espaço administrativo da colônia. Vai constituir como poder local posteriormente. Certo? Neves, criada em 1765, e se torna freguesia colada. Né? Porque aí quem vai custear são os diretamente o pai. Mas em 1700, em 95, essa freguesia já era uma das mais, com mais projeção econômica da região. Ela já tinha um adensamento demográfico grande, bastante gente, e bastante sustentabilidade econômica tá? estava começando aí a agricultura a cafeira etc e etc tal nesse momento foi criada ela deixou de ser freguesia colada é encomendada para ser freguesia colada Aí quem vai determinar isso já não é mais a igreja é o padroado régio. é o um órgão criado pelo pelo rei pelo reino português tá como se fosse pra é um consórcio que o, o, o, o, o rei de Portugal tinha, de Espanha também, com o papado, que permitia que a igreja tivesse a sua ação missionária, a, suas, a sua atuação, e que, mais que em troca, a igreja suporteasse é, administrativamente o processo, esse processo. Então, aí, quem recebia o dízimo e quem bancava isso era o padroado, era o rei de Portugal. Ou seja... Essa região já era uma região rica. Percebam, isso em 1795. Macaé se torna vila quando? Em 1813. 1813. Quantos anos? Está quase chegando. Não é isso? Por quê? Nenhuma, nenhuma vila foi criada no Brasil colônia sem que tivesse uma freguesia suporteando. Uma freguesia economicamente suporteando. Macaé, a freguesia de São João de Batista de Macaé foi criada em 1815, dois anos depois da criação da vila. Quem deu suporte econômico, demográfico, para a criação da vila de São João de Macaé, foi a igreja de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do sertão do Rio Macaé. Foi a região serrana. Lá, a riqueza se estendeu para o um litoral. Existe um, um, um memorialista... O Visconde Aragoama escreve os seus manuscritos, ele faz uma crítica imensa, olha que ele era de Xamã, mas ele faz uma crítica imensa ao Dom Pedro, ao Dom João VI, por ter criado a vila no litoral. Ele dizia um litoral que não tem ninguém, que não tem riqueza. Aí ele dizia assim: para satisfazer um sargento que é casado com a filha do dono que está falido, ele de casimete, minha dissertação, ele diz, ele faz as, ele chama de idiota por que, que estão criando a fedesia lá tão longe da riqueza do desenvolvimento, segundo ele né aí eu matei meu coelho que eu provei que a região serrana tinha isso, com o que? com os óbitos, então esses três processos, vão, vão contar isso basicamente, baseado nessa iconografia aí e nos, nos meus é, nos meus óbitos, né? Aí tá aqui, ó, gente, olha só. Tá aqui a Santinha, que é uma imagem do século XVIII. a imagem mais antiga que nós temos. Belíssima essa Santa, belíssima. Ela, tá, ela tem.